Chegou tarde, Marquinhos, chegou tarde, cara. É que, pô, eu te matei? Ah, não, é você não é Anami, não? É, não, porra, Eu tô de Trojango. Certeza que você tava me xingando aí, né? Tava, pô. Caralho. Essa Severo aí, Ezinha. Você também gosta de uns bonecos quadrados, né? Ah, eu gosto, cara. É que gosta mesmo. É que no código não tem o Champion, né? Nessa conta, pô. Ah, verdade. Tem esse mistério aí. Deixa eu dar uma checada aqui. Ô, oh, o Card estava aqui, mano. Nossa. Vai pegar tudo. A não ser que nós lançar a história aqui, deixa eu ver. Ó, o é muito ruim, gente. Não gosto de Severo na solo aqui, não, velho. Nossa, acho que eu joguei mal, hein, mano. Acho que eu podia jogar um pouquinho melhor, rapaz. Foda que é Karts, né, mano? Ele vai virar passivo e matar geral? Deu boa. Uh! Caralho, olha esse mano. O cara é louco, velho. Que porra é essa? O cara tá doidão, rapaz. Ixi, eu que tô doidão aqui, mano. Ajuda aí, amigo. Obrigado. Ajuda aí, amigão. Para de graça. Ué, mano, e se foi auto-ataque do cara, galera? O auto-ataque do cara pareceu um poder, mano. Não sei se foi auto-ataque. Você não mata ninguém. Uhum. Também acho. Agora puxa a wave. Tenta matar ele demais. Você não precisa de wave? Aham. Uh -huh. vou, vou, vou ser chato aqui. Tem lanterna do Trash, né, mano? Vou ter que ir pra cima dele. Uh, fica, Opa! Fica. Beleza, beleza. Ó, oh, Wzinho aqui, ó, oh, na pontinha. Beleza, flashei. Ai. O que aqui, fodeu, velho. Jogos véio. mortais, Não, tá top, tá top, jogos mortais. Eu chego aqui, eu chego aqui em breve. Eu preciso de 20 segundos, Marquinhos. Fodeu, fodeu velho. Oh, eu já morri, Jaisinho, já, um auto-ataque aqui do oh, cara. Oh. Meu Deus, galera, o que, que eu tô arrumando, mano? Morar com a família? Pô. É melhor, né? Eu também prefiro, né? Comida, pá, <coughs> Porra, tem roupa lavada, <coughs> passados, almoço, porra. Nossa, senhora, oh, tá que que linda, o cara correu pra desgrama, mano. Fazer a Aralto aí? Eu acho que eu vou, vou matar ele primeiro aqui. Pegar um goldzinho. Só deixa, Aralto, só deixa, só deixa. Eu vou matar esse cara aqui, velho. Mas o Aralto. Eu vou voltar, voltar, voltar, voltar. Que aí a gente não perde Arauta. Mano, eu posso ser ousado, hein? Ah! Vem, vem, vem, vem. Nós vou dar bastante dano ali na volta, acho. Tá ah, volta, tá bom. os cabeçar. A nossa, ah, Vex desceu, hein? Acho que a gente só sai, tá? Completei aqui, tá? Completei. Ah, beleza, beleza. E a torre lá, você não quis? Então, o foco agora é. Ah, Nossa! Veio o maior sombrinha da Vex ali, mano. Acho que eu tô vivo. Acho que eu faço uma graça aqui, mano. Tô triste, velho. Relaxa, vou fazer uma gracinha aqui, Ah, beleza. Pegou o shield. Caralho, fechou, Lúcia, sem flecha. Ah, me hein. Não, não. Ah, agora vou nesse aqui. Eu queria tentar pegar Speed no trash pra ir nele, mas não deu, véi. Tá bom, foi bom, foi bom. <coughs> ah, tá Será que eu roubo essa wave sua pra pegar a torre, mano? Acho que eu vou fazer isso, véi. É mesmo? Aí, aí você pode pegar minha jungle aí tudo. É que eu não consigo fazer jungle. Não dá, né véi. Ó o Karts ali, ó o Karts, ó, ó, ó. Tá, tudo aí já, em breve. Eu vou dar um dano e meter o pé de ladinho. Aqui, Dani. Nossa, que vontade de apertar R nele. Joga isso aqui não? Joga. Ah, Nossa. mano, eu perdi não, a ult. mano. Oh! Ó, o dano lá, entrando. Dei só esse dano, esse damage. O que... Que, que é isso? Que dano massivo? Beleza. Oh, oh, oh, acho que eu vou... Ah, tá oh, tem uma pique aqui. O foda é que o Kled não desce, né, mano? Cadê o ultimate dele aqui, mano? Lançando a braba. Morreu o tá. Fiz a braba aqui, Ezinha. Assim. <coughs> Chegando aqui. Acho que eu faço uma gracinha, hein? Nossa, tadinho tá, ah. do Trash, velho. Oh, então vai, então vai. Ó, oh, dá pra você, hein? tô dando, vou te falar. Um eu... É, eu tava, eu tava esperando o Kodal, aham. Uhum, foi Pog, foi Pog. E o Obrigada. Dudão o malvado ter ganhado também foi bom, tá ligado? Acontece o, outro, o lado outro, mal ganhado. E daí ele virou malvado, pô. É. Todo. tem um, um vilão, né? Tem. O, o herói. Não foi herói, né? Só foi o. trouxa mesmo. Caralho. <risos> pera aí, Ezinho. Assim. <risos> Caralho, galera, pera aí. Mano, ajuda aqui, velho. Ai, eu juro que a ideia era boa. Ah Ai. não morreu ainda não? Ah, ah é. porra, foi, foi, foi tiroteio aqui, velho. Obrigado. Ai, merda. Ô, oh, tô descendo, hein? Eu tô, tô, tô, tô aqui, já plantando. Pois, tem o último? Ó. Tenho. Ó, apertei aí porque eu fiquei com medo, velho. Eu não quero ter que ultar só por causa do C e Yorick. Então, toma essa aqui. A questão não é o troll, não, galera. A questão, tipo, o KDA, velho. KDA é, mano, é nada. Eu, eu marquei, ó, Eu tô um barra sete, Marquinho tá 13 e 5, Mas eu fiz mais do que no jogo, tá, Do que eu, O KDA Cara. é muito relativo, velho. <risos> é que safado. Ué, oh, era legal, mano. Na primeira temporada, era é legal. Aí, depois, caminhou merda. Vai, mas já foi, já Se Você matar de longe aí tá bom. Lá um não paro não, não, viu? Vou dar B, na real. <risos> <risos> Ui! Acho que eu vou ter que ir nisso aqui, hein, mano. Você não gosta de lutar assim rápido não, vamos? Só pra perder muito, não sei. É que a. Ah, mas é que eu tô full life. Olha lá. Lançando a dra... Ai! Lizinha, tá não Tá, não é, tá lisinho lisinho. Aaaaah, é isso, viu? Ah, <risos> Agora foi Lizinha. Lizinha, velho. Nossa! Isso, pô? Mas o Lúcia pediu ali, hein, mano. Toma, foi só o um tuque, né, galera? Esse aqui. Vamos ver os danos? Os danos não vem, ah. tá? Aqui. O dano não mente. Os danos não dano mentem, o dano não mente. Bora, Vamos ver, vamos ver. Pô, eu acho que essa, só essa última luta eu acho que eu dei seu dano sem maldade, <risos> velho. Get the globe is the cash grows. Get a nigga back, like you get the grass low. talking slick when I'm with a big slide nigga. You could hit your bitch, you could never hit mine nigga. In my DM, electric slide nigga. No cat pushing.